Fala jogador, tudo bem com você? Ó, nesse vídeo eu vou trazer alguns jogos que você vai poder aproveitar enquanto o GTA 6 ainda não sai. A gente vai fazer uma lista do menos parecido para o mais parecido com o GTA. Então fica até o final porque o último jogo dessa lista é muito bom. Antes de começar, jogador, eu peço a sua ajuda com o like e a sua inscrição no canal para ajudar com o trabalho que é feito aqui. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. O primeiro jogo dessa lista é o Ghost Recon Wildlands. Esse foi o primeiro jogo da Ghost Recon em um mundo aberto. Aqui a gente tem nove tipos diferentes de terreno, como montanhas, desertos, um sistema de ciclo dia e noite e uma meteorologia dinâmica. Ele conta com missões secundárias, o que não existia nos anteriores. Aqui o jogador pode utilizar paraquedas, helicópteros, carros, ao seu bem querer, beleza? O jogador é livre para explorar o mundo do jogo. E ele conta com postos avançados que podem ser tomados pelos jogadores ao moldes aí do Assassin's Creed, beleza? Esse é um jogo que parece um pouco com o GTA, mas ele tem suas nuances. Ele é jogado em terceira pessoa, pode variar para a primeira pessoa. Esse é um jogo misto. Muitas pessoas gostaram, alguns não gostaram. Mas fica a dica aí enquanto você está esperando o GTA 6. Se não apareceu nada de bom, dá uma olhada nesse jogo. Uma bela promoção, ele vale muito a pena, beleza? O primeiro passo para a recuperação é admitir que você tem um problema. E você, meu amigo, tem um grande problema. Mad Max é um jogo de ação e aventura focado ali no combate dos veículos. Aqui a gente tem um ambiente de mundo aberto pós-apocalíptico, que é baseado lá na série de filmes Mad Max, beleza? Mad Max foi produzido pelo estúdio sueco Avalanche Studios. Ele foi publicado pela Warner Bros. Na história do jogo, depois que alguns saqueadores ali roubam o seu carro, você embarca em uma jornada para pegar de volta esse veículo. Dentro do jogo a gente tem uma enorme personalização dos carros, beleza? Que é um foco. E as lutas dos veículos são muito iradas. Vale lembrar que esse é um jogo bem parecido também com a série de jogos Batman no quesito luta. A gente tem aquele estilo de luta dos jogos Batman Arkham, beleza? A gente tem muita liberdade nesse jogo. A gente pode fazer o que a gente bem entender com missões secundárias e fazendo a lore do jogo. Fechou? Esse é um jogo muito bom também, que vale a pena. Eu já vi promoções dele custando aí cerca de seus 20 reais. Por esse preço, é um jogo que vale muito a pena você jogar, beleza? Lembrando que ele roda aí na maioria dos computadores de medianos pra baixo, aí ele consegue rodar. Se o seu computador for muito, muito ruim, aí sinto muito jogador, mas se ele for mais ou menos aí, com certeza vai dar pra você jogar esse jogo, que é muito bom. Né? O próximo jogo da lista é Just Cause e eu vou colocar aqui o 3, beleza? Porque foi o que eu mais gostei, mas fica a dica aí do 1, 2, 3 e 4, Tá? Just Cause 3 ele é um jogo de ação e aventura também produzido lá pela Avalanche Studios, mas publicado pela Square Enix, beleza? Aqui a gente controla o Rico Rodrigues, onde ele regressa para sua terra natal, né? que é um arquipélago ali perto do mar Mediterrâneo, para combater um brutal ditador general chamado de Ravelo, e ele tem ali um regime opressivo naquele arquipélago, beleza? O tamanho do mapa é praticamente igual ali ao Just Cause 2, a gente tem 400 milhas quadradas ali, dividido em três partes, e isso é disponível logo no início do jogo, então a gente pode fazer basicamente o que a gente quiser. O foco desse game é o caos ali, a física exagerada, onde a gente pode fazer destruições, explosões, fazer basicamente o que a gente quiser. Ele é bem parecido com o GTA nesse sentido Ele inclui uma grande quantidade de armas Como lança-mísseis, caçadeiras, RPG, veículo, aeronave militar, aviões, navios e carros exóticos Se você quiser só pela gameplay, talvez esse seja um dos mais parecidos Com alguns incrementos aí de um caos total, beleza? Esse é um jogo muito bom que eu recomendo o 3, o 4 eu não gostei muito é, o 2 e 1 um, acho muito datado. Agora o 3 ficou bastante legal, beleza? Caminhando agora para o Saints Rolls, que é basicamente o um GTA da doideira jogo de ação e aventura em mundo aberto desenvolvido pela Volition foi publicado pela THQ. Aqui a gente controla o líder da Third Street Saints, que é o grupo no qual o jogo é focado. A gente está numa cidade fictícia chamada Steelport e a história é de ação e aventura. Basicamente é um GTA muito louco onde a gente pode fazer basicamente tudo que a gente quiser, beleza? Esse jogo vale muito a pena, eu gosto muito da série, então assim, não tem como desrecomendar nenhum deles. Acho que mesmo os mais antigos não estão tão datados assim, assim como é a série GTA, a gente consegue jogar aí vários jogos antigos de GTA tranquilamente, como o San Andreas, que é muito bom por sinal. Então, Saints Row é uma série que realmente vale a pena. Se você tá aí sem fazer nada e não jogou nenhum da série ou jogou apenas um, tenta jogar os outros numa bela promoção aí. Esse jogo aqui, na média de, de 20 a 30 reais, vale muito a pena e a gente consegue encontrar até abaixo desse preço aí nas lojas digitais, beleza? Saints Row é um jogo muito legal. shit, de vocês estão lá? Bird to Ernie, Bert to Ernie, activate South Portico Defenses. Let's O próximo jogo da lista é o Eleanor. No que é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Team Bond e publicado pela Rockstar Games. Então a gente já tem aqui algo um pouco mais parecido, mas eu vou deixar um adendo, porque esse jogo, apesar de ter todas as características do GTA, ele não é um GTA, beleza? Muita gente fala que ele é um sucessor de GTA, mas não é bem assim. O jogo passa ali em Los Angeles, lá na época de 1947, a gente é um oficial do departamento policial de Los Angeles e a gente é encarregado de resolver casos criminais aqui a gente investiga as cenas de crimes, a procura de pistas, indícios, a gente interroga suspeitos e isso vai afetando a história para cada caso o interessante desse jogo é que ele não usa a engine natural de, da Rockstar, beleza? aqui a gente usa um motor gráfico customizado que é proprietário da Team Bond E diferente do GTA, aqui a gente não pode fazer um uso indiscriminado das coisas Como as armas A gente deve na verdade evitar danos a carros, pessoas, ruas E as armas só ficam disponíveis em momentos específicos Então aqui a gente tem basicamente toda a estrutura de um jogo de GTA Porém contido, a gente não pode fazer o que a gente quiser A gente vai seguir uma história Mas eu recomendo muito esse jogo porque ele é muito bom e vale muito a pena Promoções aí, na média de 20, 30 reais, você consegue encontrar esse jogo também E vale muito a pena, beleza? Lembrando que ele também consegue rodar na maioria aí dos computadores medianos de hoje em dia O próximo jogo é o The Godfather, ou o poderoso chefão pra quem mora aqui no Brasil É um jogo de ação e aventura também, produzido ali pela Electronic Arts e é baseado lá nos filmes do Poderoso Chefão. Apesar de ter o nome do filme, a história é um pouco diferente, tá? Aqui a gente não tem lá aquela história do filme na sua risca. Ele é um jogo extremamente parecido com GTA, sendo que a gente tem ali o foco na máfia, sendo que a gente tem ali o foco realmente nas brigas de famílias rivais da máfia. É um jogo que eu recomendo se ele estiver bem baratinho, porque apesar de ter ali elementos de GTA, não é lá essas coisas, tá bom? Só um detalhe interessante é que dentro desse jogo tem alguns atores do filme que conseguiram dublar os seus personagens, não são todos, mas são alguns. E para quem gosta muito de, do Poderoso Chefão, eu recomendo. Se você não é fã assim, dessa lore de máfia, é, famílias rivais, e isso tudo, talvez não seja mais a sua praia, deixa para comprar outro jogo. Beleza, mas eu vou deixar na lista aqui, porque se você gostar, tamo junto. Agora a gente começa a entrar aqui no top 3 dos jogos que mais se parecem aí com GTA, beleza? Vou começar aqui por um que se parece bastante, mas nem tanto que é o Max Payne 3, tá bom? Não vou recomendar nenhum nem o 2 porque eu acho um pouco datado, mas são um ótimo jogo. Se você gosta dessa série, você com certeza vai gostar de Max Payne 1 e 2 também Mas falando sobre o 3 a gente tem um jogo de tiro em terceira pessoa, meio no ar assim de investigação, mas é bem contemporâneo. Ele foi lançado pela Rockstar lá em maio de 2012. A gente assumiu o papel do personagem principal Max Payne e aqui a gente tem algumas mecânicas interessantes como mecânica de cobertura, aqui a gente tem aqueles zoom sobre o ombro e a gente tem aquele efeito clássico que é de correr e disparar dos jogos antigos, a gente tem também o Bullet Time na sequência de ação e isso é uma característica notável da franquia de Max Payne, o Bullet Time Algo interessante desse jogo é porque ele traz ali mais movimentos de ação cinematográfico. E apesar de ele ter muitas características do GTA, aqui a gente nota que quando você for jogar o jogo, provavelmente você vai querer seguir a história ali, você não vai querer meter o louco e ficar atirando a deus d'ará no meio da rua. O jogo é muito bom, eu recomendo bastante. Então se você conseguir aí Max Payne num precinho bacana, vale muito a pena, beleza? Vamos aqui agora para dois divisores de água. Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta não, mas... Eu vou falar do meu preferido, que é o Watch Dogs 2, beleza? A gente tem um que eu acho um pouco datado Não é datado em termos de gráfico, mas é um jogo muito fechado, tá? Você não pode fazer muita coisa e aquilo que você faz não influencia tanto assim o Watch Dogs 2 é um jogo desenvolvido pela Ubisoft Montreal Aqui a gente tem um universo fictício Onde a gente tá com o personagem de Holloway como protagonista e ele é ambientado ali na Bahia de São Francisco, aquela região do Vale do Silício. Aqui a nossa história é sobre a nossa vida digital, o excesso de compartilhamento de dados, espionagens e isso faz com que o jogo seja muito interessante porque dá pra gente aí é pesquisar a vida de todo mundo que tá ao nosso redor basicamente com espionagem de dados a gente pode hackear e controlar quase tudo que se conecte com a internet dentro do jogo isso é um aspecto fundamental para você conseguir desenvolver bem a sua jogatina o jogo dá liberdade total para a gente avançar do jeito que a gente quiser tanto de forma furtiva quanto usar arma letal ou fazer qualquer outra coisa que a nossa criatividade mande, beleza? Esse jogo aqui eu acho que ele é um dos que mais se parecem, tá? Com GTA. Ele é basicamente uma cópia de GTA. Com alguns implementos ali. Que é essa parada de você conseguir controlar as coisas por meios digitais, tá bom? Recomendo muito o Watch Dogs 2, o Legion que saiu agora, cara, eu não gostei, achei muito ruim, achei que ia ser melhor Na verdade eu fiquei desapontado mas eu acho, talvez o jogo seja bom, mas eu não consegui Depois eu vou tentar jogar ele de novo pra ver como é que fica, beleza? Vamos aqui agora pro top 1, que eu vou falar que muita gente não gostou também, que é o Mafia 3 Mas eu acho um jogo interessante, os gráficos desse jogo são incríveis é um jogo de época, então ele tem um gráfico muito bonito e mesmo assim consegue recriar uma história de época. O enredo e a trilha sonora desse jogo são muito bons e ele foi um sucesso comercial apesar de algumas críticas. Mas a crítica maior, eu acho que foi porque no lançamento do jogo ele saiu um pouco quebrado e tá? tal a galera não gostou tanto, mas assim, é um jogo fantástico, beleza? Eu coloquei o Mafia 3 aqui porque ele é o mais atual, a gente tem Mafia 1 Mafia 2, que saíram um, um remaster aí pra eles, mas eu acho meio datado também, acho que já passou da época, vale a pena mais você ir direto no Mafia 3, não vai atrapalhar o seu desenvolvimento no jogo, tá? E, e o entendimento da história. Aqui a gente assume o papel de Lincoln Clay, que é um veterano de guerra do Vietnã, que quer vingar ali Uh, os seus amigos que foram assassinados por mafiosos locais, beleza? A gente tá no ano de 1968, no Novo Bordeaux Uma recriação fictícia de Nova Orleans É um mundo aberto, que pode ser livremente explorado pelo jogador E a gente aqui pode completar os objetivos de vários modos Ou seja, do jeito que a gente quiser, aos modos de GTA a gente pode usar armas, uh, revólveres, caçadeiras uh, para eliminar os inimigos Ou usar uma abordagem mais furtiva nas missões E a jogabilidade uh, vai se centrar ali sobretudo nas armas, beleza? A gente tem uma adição de movimentos ao executar os NPCs através do combate corpo a corpo Que é muito interessante também e talvez, quem sabe, cheguei aos próximos GTAs eu achei uma mecânica muito legal e que pode aí incrementar um pouco a nossa jogatina, beleza? Vou deixar um bônus aqui que é o jogo Sleep Dogs, tá? Jogo de ação e aventura moderno com elementos de crime e drama em um mundo aberto Que eu digo que é um mundo aberto assim mais ou menos porque ele tem uma história muito legal Então você vai querer basicamente fazer a história, tá? Você não vai querer ficar muito fazendo coisa secundária ele foi produzido ali pela Luxflux e finalizado pela produtora canadense United Front Games, né? Em uma parceria ali com Square Enix London Studios. A gente está em Hong Kong, na China, e a nossa operação é se infiltrar dentro das tríades, que são máfias chineses, beleza? É basicamente um GTA chinês com muita qualidade, esse jogo já é um jogo antigo, mas ele vale muito a pena pelo preço certo, beleza? Tem promoções dele aí, eu já vi esse jogo chegando por volta de 13, 15 reais beleza? Vale muito a pena. E se você não se importa de trocar carro por cavalo, meu irmão Red Dead Redemption é o jogo, beleza? É um GTA de cavalo, é muito top, é massa demais, tanto 1 um quanto 2, se você tiver a oportunidade de jogar, joga Red Dead Redemption que vai valer muito a pena. O 2 está chegando aí pela média de 170 60, 140 nos PCs. Eu já vi ele chegando 120 em promoções. Atualmente ele está por volta de 120 reais. Apesar de ser um pouco caro, mano, Red Dead Redemption 2* vale muito a pena. Sério, é um jogo que você não vai se arrepender de ter entregado seu dinheiro, mesmo que seja suado nesse jogo, porque ele vale a pena. Então é isso. Essa foi a lista que eu criei aqui com jogos que você pode jogar. Enquanto você tá esperando aí o GTA 6, que eu sei, eu tô ligado que você tá querendo. Então se você gostou dessa lista, deixa o like aqui. Se inscreve no canal pra ajudar no trabalho que é feito, beleza? Um grande abraço a todos e até mais!